Is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo. Essa metodologia em forma de mandala que você está vendo foi um desenvolvimento meu. E você pode encontrar aqui um curso gratuito dessa metodologia no nosso site ajogada.org. Basta assinar aqui a nossa lista para receber... É, todas as, as explicações detalhadas né, para você entender como usar os dados que a gente recebe da mídia no dia a dia do jornalismo, interpretar e entender como isso pode é, hum. se aplicar à nossa vida prática, da sua empresa, do seu negócio. E, é, então... Voltando aqui ao, ao tema dos últimos vídeos que eu venho gravando nesse formato, tentando fazer um, um resumo das notícias recentes, eu tenho falado sobre a função que a Grã-Bretanha, a Inglaterra, exerce no mundo e é, o que está que acontecendo nesse momento com a economia britânica, que vem perdendo muito sua importância... Tão estratégica e, e tão tradicional no mundo. E, bom, essa semana acabou sendo uma semana fatídica para isso, porque o primeiro-ministro da Grã-Bretanha renunciou ao seu cargo nessa semana. Então, vamos adicionar aqui um, um post, um ícone, para dizer que agora ele está temporariamente é, no cargo. e Então, com, com essa nova, é, nova Inglaterra, o que, que vai vir da, da Grã-Bretanha daqui para frente? Esse é um mistério né, para todos. Mas ele permanecerá no cargo durante um período e depois a gente é, vai ver o, o partido dele, o partido conservador, apontar uma nova liderança para que a Grã-Bretanha continue com a sua política, é, a sua geopolítica principalmente. Ele foi apontado aí como... É, como responsável ou acobert estar acobertando casos de assédio sexual e ter feito festas durante o, o, a pandemia. Mas é, o que certamente acaba pesando na prática contra ele no momento é a inflação, é a perda de valor da libra é, esterlina, que alcançou o seu menor valor histórico sob a, a gerência de Boris Johnson e, e que tem tudo a ver com a geopolítica que, que a Grã-Bretanha começou a desenvolver a partir aí, tanto do Brexit como é, a partir da sua eleição que foi em dezembro de 2019. Então, é, mas ele já era um desses protagonistas do, do, desse, desse movimento conservador da Grã-Bretanha e de isolar a Grã-Bretanha da União Europeia, uh, que foi um movimento mais ou menos necessário que a Grã-Bretanha realizasse para manter esse status um pouquinho acima... Do, do resto da União Europeia de, de autonomia, de independência e também de, é, de, de independência monetária da, da União. Afinal, a Grã-Bretanha é dona de uma das moedas mais bem avaliadas da história é, e, que, e que ainda tem é, circulação diária no, no mundo, e que é a libra Esterlina, a moeda do, do Império Britânico, que tem séculos e, e que, por um bom período, ela foi quase um sinônimo do ouro. Né? Até os anos 70, a gente vê aqui que uma libra valia mais que uma grama de ouro e, e esse status só se perde quando acontece a ruptura do padrão ouro. Né, que foi feita pelo, pelo presidente dos Estados Unidos, é, Nixon, e, pois até ali o dólar tinha um, um valor quase de conversibilidade um para um com o ouro, né, com a grama do ouro. E a Libra, não, a Libra ela tinha um status de ser melhor que o ouro. Depois de um tempo, ela perde esse status né, mais de uma grama, mas ela mantém uma certa estabilidade histórica, girando aí na, na faixa de 6, 8, 9 libras, uma grama de ouro. Dos anos 80 até 2005, a libra manteve esse status. E, e depois, quando chega mais próximo o período do, do, da crise, do crash de 2008, a libra começa a perder esse, esse status e a grama do, de ouro chega em 2011 na faixa de 35 libras. Depois, em 2013, em junho de 2013, é, ela, ela recupera um um pouquinho o valor, entre esse período e dezembro de 2015, ela mantém esse valor, depois ela oscila de novo, em 2016, no momento do Brexit, ela tem uma nova queda em relação ao ouro, e depois com a pandemia, aí vem a disparada mesmo do, do valor. E o, o momento que a gente está vendo, essa, essa recente renúncia, fez cair um pouquinho o valor da Libra, mas é, a gente não sabe exatamente quanto uh, a, vai mudar a geopolítica que a Grã-Bretanha vinha realizando né, no jogo. E o que a gente sabe é que ela vinha sempre trabalhando para enfraquecer o poder russo na região e o poder alemão, e isso é um, uma prioridade do Império Britânico aí desde o desde o século XIX, se, se a gente for olhar de fato, ou até antes. É, a Inglaterra, o Império Britânico, sempre tentou é, dominar a Europa, dominou o mundo, mas não conseguiu dominar a Europa, né? Mas dominou muito do... do muitas, é, muitos círculos de, de poder, muitos é, níveis do jogo capitalista, e também por isso, até hoje, quando um político quer proteger um dinheiro da, da, das autoridades locais ou da oscilação de uma moeda local, isso no Brasil nem ilegal é que você tenha contas em offshore, por exemplo. Mas essas offshores são sempre ilhas ex é, ex-império britânico, né? ilhas ainda que participam, na verdade, desse, desse império financeiro atual do, da Grã-Bretanha, e são é, as, as como as ilhas Caimã, as ilhas, algumas ilhas aqui no Caribe, que têm um, uma espécie de subordinação ao império britânico, ao, ao ao Reino Unido, no sentido territorial, mas quando entra no sentido jurídico, elas não têm subordinação, ou, ou é a City of London, tem uma espécie de, um, de uma gambiarra que faz com que essas, essas contas, nesses paraísos fiscais, elas fiquem é, mais protegidas das autoridades, porque elas têm várias camadas de, de, jurídicas de... de isolamento do, do, de, de autoridades que vão, vão interferir ali, vão é, agir a respeito de, de algum dinheiro ilegal. Então, é como se fosse um, é, uma agência bancária da City de Londres, né, que é aquele território dentro da cidade de Londres que eu, que eu comentei, que é uma espécie de círculo do poder financeiro e onde realmente circula 25% do, do mercado cambial do, do mundo há muito tempo, né, isso desde a, a, o Império Britânico, porque Londres fica numa posição estratégica, porque a Grã-Bretanha teve também é, uma, um pioneirismo na industrialização e isso fez com que... Ela, ela se globalizasse primeiro né, no, no sentido moderno de capitalismo que a gente é, con conversa hoje, né, conhece hoje. Mas a Grã-Bretanha está, nesse momento, tendo uma dificuldade de manter esse patamar, porque desde o período do Brexit, um, é, uma série de... de é, Vendavais vem atrapalhando essa estabilidade, né? entre eles, sair da União Europeia eh, criou um, um embrólio jurídico, contábil, eh, tributário para as empresas, que acabaram preferindo ficar, né, manter suas sedes no, no, no, em, na Bélgica, outro país da União Europeia, e ir para a Irlanda, por exemplo, porque é, o Brexit ia obrigar a empresa a pagar mais impostos, a, a ter algum tipo de dificuldade maior, por causa da questão imigratória, e aí simplesmente a, a Grã-Bretanha perdeu muitos capitais, é, que ela era o mercado prioritário para muitas empresas. Né? E, e aí... É, esse desembarque desses capitais da ilha foi fazendo aqui o valor da, da Libra ser, ser severamente punido. Então a gente olha como o dólar aqui, ele oscila mais em relação ao ouro, porque é uma moeda mais, é, mais comercializada, mais alavancada no mundo, e a Libra uma moeda que, que é mais, mais segura que dólar, para que tipo de investidor? Né? Para algum tipo de investidor que precisa proteger é, grandes fortunas de, de oscilações que, que países como o Brasil possuem. Então, isso fazia com que Londres fosse esse mercado cambial, né? fosse esse, esse lastro mais sólido para essas fortunas. E... E aí isso é, começou a, a, a se perder, a ser rompido, quando a China, junto com seus parceiros, anunciam um projeto para criar trens bala ligando toda a Ásia. E uma coisa análoga ao que o Japão possui. E, e a China começa a trabalhar nessa visão, e essa visão começa a ganhar é, ganhar a realidade dia após dia. E nesse processo, a gente vê politicamente alguns o, o, países do Ocidente passando por, por é, movimentos é, de, de rupturas internas, né? de, de tendências políticas. Então, a gente vê a eleição do Trump, a gente vê o Brexit, a gente vê no Brasil o impeachment e, e depois a eleição de um governo conservador e, e com isso a gente vê o, o, o mundo o mundo ocidental se dividindo de um, de um jeito que é, ficou gravado nessa fotografia. Que, que tem tudo a ver com explica muito do que está acontecendo no mundo hoje, né? É, e nessa fotografia tinha aí esse personagem que essa semana é, também ficou para a história por causa disso, porque ele era o ex primeiro ministro Shinzo Abe, japonês, que governou uh, o, o Japão, qual, seria uma figura tão central praticamente quanto foi a Angela Merkel, do, na Alemanha, por ser uma figura de liderança, com uma capacidade de, de articulação é, e várias outras qualidades raras numa, numa figura política, e que foi assassinado né, há poucos dias aí, num um evento chocante. E... É, e quando a gente é, investiga, tenta descobrir quais seriam esses possíveis motivos, não é, não é difícil é, entender que o que existe em jogo no, na questão do Japão também está relacionada com essa, é, com essa arquitetura financeira desse jogo financeiro do mundo, né, que, que esse tabuleiro explica porque o, o, o objetivo maior da, da liderança do Shinzo Abe era que o Japão mudasse uma regra constitucional que tem desde a da Segunda Guerra, desde 1947, onde ele não pode ter é, esses equipamentos militares é, tradicionais, como os outros países, é, por causa né, de um tratado aí feito com os Estados Unidos ao longo da é, após a Segunda Guerra e, e que nesse momento coloca o Japão em situações é, desconfortáveis com outros países porque quando os Estados Unidos tem um, um, um problema e declara sanções à Rússia por exemplo o Japão precisa embarcar junto numa estratégia assim, isso pode ser ruim, pode ser suicida para econ a economia de aliados dos Estados Unidos, é o que está acontecendo com a Alemanha, que a gente comentou no último vídeo. Mas é, o, o Shizuabi, ele é, tinha essa essa defesa de que o Japão tinha que ter suas próprias forças militares e isso daria mais é, manobrabilidade capacidade de manobra para o Japão e, e, e, e traria um equilíbrio também novo para o seu balanço econômico com os parceiros asiáticos, projetando melhor o interesse do Japão. É, só que é, não, não, isso não, não é bem assim nesse jogo financeiro mundial. Né? Existem aí casos, mas casos de políticos que são que sofrem atentados, e os próprios Estados Unidos teve não só é, um, mas dois presidentes assassinados, que foi o, o Lincoln primeiro, né, e depois o Kennedy. E, e isso muda tudo aqui no, na corrida presidencial, porque o Shinzo era provavelmente um, um dos principais candidatos nessa corrida é, presidencial japonesa que está acontecendo também e agora muda tudo, né? Porque principalmente por causa de uma de uma coisa aqui que a própria próprio site americano deixa implícito que é difícil ter pessoas como um, com as qualidades com as com as características desse primeiro ministro Shinzo Abe. Então é, o que está que, que que em jogo nesse, nesse assunto, de verdade, é que o Japão é um país que, como ele não, não investe em, em armamentos, por causa dessa regra, ele investe tudo em high-tech. E é, ele é um país com um perfil poupador. E o que, que ele faz com as reservas que ele acumula de, de dólares de exportação para os Estados Unidos e tudo mais. Ele, é, ele compra de títulos americanos. E se o, o Shinzo Abe eventualmente é, falasse assim: não, agora o, o Japão não vai apostar tudo em títulos americanos, ele vai apostar um pouco menos, vai né, apostar um pouco em título chinês, um pouco em título sei lá, brasileiro, coreano, é, aí o que, que poderia acontecer? Uma descapitalização do dólar de modo que vai ficar mais, mais difícil, mais caro para o exército americano manter o seu orçamento, né, e que, que é o, a maneira como mantém essa máquina que governa os mares hoje, né, que antes era que na verdade é uma sociedade aqui entre o Reino Unido e os Estados Unidos e é, isso mudaria tudo nessa estrutura como o mundo funciona depois desde depois da Segunda Guerra é, um evento que foi conhecido né, como Conferência de Bretton Woods onde se estabeleceu essa regra do dólar como moeda é, moeda do comércio internacional. Por quê? Porque os Estados Unidos estava se mostrando ali como o país mais forte militarmente dos países ricos, dos países industrializados. Então surgiu uma divisão do mundo, onde os, os países mais ricos de cada área do mundo, da Ásia, da Europa, da América, é, se juntaram e falaram, olha, a gente vai confiar nosso ouro aos Estados Unidos e eles vão nos pagar um dólar, uma paridade, um dólar por, por onça ou grama, não sei, é, e isso ficou mantido até os anos 70, né, quando acontece aquela ruptura do padrão ouro que eu estava falando, mas em, em outras palavras, é, os países com capital, é, com isso estabeleceram uma, uma ficha do jogo, o padrão ouro, para o comércio mundial. e é, estabeleceram essa estruturação do jogo financeiro. É, acabou que, hoje, dois outros países acumularam é, uma posição capaz de, de competir com essa é, posição, é, com esse status americano de, de, de oferecer uma moeda para o comércio internacional, que foram o Rússia, e China e nessa associação entre os dois países, assim como Índia, Brasil, né, que na verdade meio que articulou um pouco essa união desses países desse porte, né, que são os BRICS, é, os países emergentes, é, surge uma possibilidade de um de um equipamento financeiro internacional alternativo ao, ao FMI e ao Banco Mundial que são as instituições que, que os Estados Unidos passa a ser o, o hospedeiro, né, o, o, o país é, guardião dessas instituições, e com isso o, é, o capitalismo mundial né, e essa é, estruturação, essa, essa forma hierarquizada de, de, de construção do mundo, de ordem do mundo ser possível. Bom, aí, quando Rússia e China é, fazem essa aliança e começam a, a promover essa agenda é, e, e instituições alternativas, é, o dólar e toda essa, esse, essa possibilidade de sistema de centralização do, do, do mundo financeiro já, já deixa de ser é, possível. É, ou seja, é, começa a haver uma co concorrência e essa nessa, na possibilidade de concorrência diminui o poder, né? o, o valor dos do, do serviços financeiros que os Estados Unidos e os países ricos, como o Reino Unido, como na Suíça, podem oferecer. E com isso, o, o que passa a acontecer é que o câmbio deles, né, o valor do, do dinheiro deles... Começa a cair um pouco, então a renda deles começa a cair. É, e com, com a queda da renda, começa a cair também esse status aqui no jogo. Né? É como se fosse um, um helicóptero que está ficando sem combustível e começa a cair, perder altitude. E outros países aqui estão ganhando combustível. A Rússia, no caso, depois que invadiu a Ucrânia, teve uma quedinha aqui mas agora ela está ganhando. Por quê? Porque a exportação da Rússia está ganhando valor. O petróleo subiu quase 40% a 50% nos primeiros meses da intervenção militar. Também começou a exportar mais para os países é, aliados dos BRICS em moeda própria. Mesmo sofrendo suas sanções comerciais da Europa, a Rússia... É, está ganhando economicamente no longo prazo com, com, a, com a intervenção na Ucrânia e, é, e a, a União Europeia e os Estados Unidos estão perdendo e estão numa posição de, de ou vai ou racha. Né? Aquela, aquela imagem do Trump, que já, já meio que revelava essa, esse futuro que, que havia no, no horizonte, já mostrava que essa aliança militar do Atlântico Norte ela tem uma fragilidade interna, que é seu principal problema, né? que é como custear essa máquina militar que controla o mundo, que mantém essa organização do mundo capital, e trabalho é, de pé, dessa forma, né? Quem tem que pagar essa conta? E desse racha, surge essa oposição com a União Europeia, alguns países da União Europeia, aqui está o Macron também, como a gente pode ver, então não era só a Alemanha, mas a Alemanha, é, é, a Angela Merkel é que podia peitar os Estados Unidos e, e, e exigir é, que ele é, tolerasse o comércio com a Rússia, que vendia um gás mais barato. E os Estados Unidos estavam tá falando, pô, vocês não podem comprar o gás russo e financiar um, uma ameaça aqui do seu lado. Né? E acabou que o Trump estava certo. Né? A história acabou confirmando que essa ameaça era real e estava é, e o Trump estava certo da possibilidade do, do Putin tomar alguma ação militar direta. Porém, é, a, a Angela Merkel também estava certa da, da dependência energética da, da Alemanha e da Rússia, e, e que era melhor comprar o, o gás russo nesse sentido do que deixar o, o Putin é, às vezes em uma posição... De, de necessitar de uma intervenção militar para segurar as pontas por, por algum problema interno. É, e isso não é muito difícil, não, não é um cenário muito distante da, da, da Rússia, que, que é um país que, é, desde a, do fim da União Soviética, tem enfrentado um desafio severo de, de re, reconstrução da sua economia. Então, é, com a intervenção do Putin na Ucrânia, o que, que, que se dá? Né? Com a saída da, da Angela Merkel, acontece, na verdade, a intervenção na Ucrânia. Ah, a Rússia se confirma uma ameaça real, mas também se confirma que, que é, comprar o gás russo era, era mais é, estratégico do que, do que deixá-lo com, do que deixar o, o, a Rússia sem esse, esse recurso necessário para a sua economia, e foi algo que, que foi decidido com, com é, as primeiras, os primeiros meses desse ano, quando é, o, o primeiro, novo primeiro-ministro da Alemanha é, decide cancelar o, o, o uso do, do gasoduto, Nord Stream 2, que estava sendo construído para baratear mais o gás na Alemanha. Né? Só que aí, em vez disso, eles é, vincularam o né, um uso ou não dessa, desse gás a uma condição do Putin não se envolver em problemas no leste né, da Europa. E o Putin... É, precisou fazer movimentações militares, porque os Estados Unidos estavam mandando armas para a Ucrânia, dizendo que é, Putin ia invadir a Ucrânia. E, em algumas situações, algumas ocasiões, começaram a haver hostilidades, ataques nas, nas fronteiras, é, porque, há uns bons anos... É, essa, essas é, inimizades já vinham sendo semeadas entre os dois lados do, do, ali do, da questão russo-ucraniana, né? que tem a Ucrânia algumas cidades ali na, no litoral que tem maioria russa, de descendência, de, ori, de origem russa, e que tinha uma espécie de uma guerra civil ali acontecendo, é, em que o regime de Kiev, é, patrocinava ataques de milícias é, étnicas, né, coisas assim, é, de, de, numa tentativa de exterminar essas, essas populações de origem russa no, no litoral da Ucrânia, ali com o mar negro. E aí o que, que acabou acontecendo? Né? A, a Rússia, é, para proteger essa, essas populações, é, aprovou algumas leis, algumas... É, jogadas no congresso que que é, e, e aproveitou é, é, plebiscitos que as populações fizeram dentro do das repúblicas é, ali do leste da Ucrânia e ordenou a intervenção assim que o, que o olaf Scholz, né, o, o novo cara que chegou para substituir a Merkel, aceitou uh, cancelar o Nord Stream 2. E aí, nessa semana, um fato curioso que aconteceu foi que o Canadá aceitou de, é, entregar uma, uma, uma turbina que estava sendo embargada né, de, de manutenção do, do gasoduto Nord Stream 1 para... É, para respeitar as sanções. Né? O que, que aconteceu? Ah, a Rússia foi cortando aos poucos o fornecimento do gás e disse que o problema é que o gasoduto precisava de uma manutenção e que a Alemanha e o Canadá não estavam fazendo a manutenção por causa das sanções. E, e atualmente, lá na, na Alemanha, já, as autoridades estão pedindo que as pessoas não tomem banho, que... E o consumo de gás seja extremamente racionado. Então, a Alemanha está parando né, justamente porque sem o gás russo, ela não pode funcionar e também ela não tem mais as, as é, usinas nucleares que tinha antes e tudo mais. Mas mesmo que tivesse manter o urânio, né, abastecer com urânio as usinas nucleares, também precisa da Rússia. Então, energeticamente, a Alemanha precisa da Rússia, não tem saída, e a Angela Merkel, que é, que é formada em química, ela é, sabia muito bem disso e sabia que era melhor é, manter os russos aliados do que inimigos, então, é, nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem que talvez seja, seja um, um quadro para os, para os museus do futuro, mas é, a, a, a OTAN segue rachada igual estava nessa imagem e agora fisicamente ela está vive, vivenciando esse racha dentro das populações de um jeito que ainda não foi resolvido essa, essa discórdia, né, essa, é, essa impossibilidade in, mesmo de conciliação de, de interesses. É, o destino da, Ucrânia, da, da OTAN é, está é, até o momento comprado como um, um destino de é, ser extinto. Né? Ela não tem como se manter, essa aliança não tem como se manter, porque ela é economicamente insustentável e politicamente também, porque as populações dos países é, também é, é, cada vez mais rejeitam as consequências que essa aliança militar tem para para suas vidas, né? como agora embargar um país e sofrer uma inflação um, e desabastecimento. Então, é, agora a gente não sabe o que que vai ser, é, que vai substituir essa, essa liderança do Ocidente hoje. né? Então, se a Europa sair da OTAN, e falar, não, vamos, vamos agora entrar mesmo no bloco econômico com a China e, e entrar mesmo nas, nas, nas rotas uh, da seda e, e construir ferrovias até o Oriente, aí é, a gente vai ver a Europa é, se desagregando e passando por diversas dificuldades, instabilidades, né, porque, na verdade, desde o dos coletes amarelos e, e, além da pandemia e tudo, a Europa vem sendo palco dessa disputa, né? Então, é, essas, é, essas é, manifestações de tudo que está acontecendo no mundo é nada mais consequência do que é, dessa gamificação da guerra, dessa gamificação da, da guerra nas redes, e da utilização da democracia é, para um, objetivos geopolíticos de alguns jogadores. Né? E, e aí a, a Europa agora ela está numa posição que ela precisa tomar uma decisão e ela percebe que ela, que ela não tem como é, estar em paz, estar de bem com, com os dois lados ao mesmo tempo. Ou ela, ou ela consegue estar de bem com, com a Rússia ou com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não vão abrir mão do controle eh, territorial, da presença territorial na Europa, eh, que é essencial para o seu status no, de domínio de, de país que domina eh, os mares e controla o comércio mundial. Então... Temos aí um, um cenário perfeito de, de caos para os próximos meses, né, com as eleições que estão aí acontecendo. E o caso do presidente japonês é uma prova de que é essa integridade aqui dessa aliança que está em a, sob ameaça. Né, porque, como eu falei, se o presidente do Japão pega e tira esses recursos que mantém a OTAN, é, a OTAN e todo o complexo militar que que ela é feita e tudo mais vai é, ter dificuldades de se manter mas ao mesmo tempo enfrentando a Rússia é, e no, no, no, como como alguns comentários foram feitos aí por algumas autoridades o Putin respondeu dizendo que se o Ocidente quiser tentar enfrentar a Rússia no campo de batalha, eles podem tentar. Ele disse assim, bem, o que dizer? Eles podem tentar. Quer dizer, a Rússia está mais que preparada para essa possibilidade, porque ela vem sofrendo isso há séculos. Né? O Ocidente não foi só na, na Segunda Guerra ou no no período napoleônico a Rússia ela também se formou de guerras né? então é, essa possibilidade de, de derrotar a Rússia militarmente talvez seja mais remota né? a Rússia e também é um país que agora é mais difícil ser derrotado economicamente porque ela se modernizou nesse sentido e ela também é é muito abundante em todos os metais raros e recursos necessários para para garantir a sua a sua economia funcional, por mais que ela enfrentasse um, um cerco de décadas. É, e, e esse cerco também não conseguiu derrubar é, países e governos como Venezuela, Irã, que agora os Estados Unidos estão precisando liberar das sanções para conseguir promover sanções à Rússia, né, e Venezuela e Irã. Então, é, já está ficando difícil para os Estados Unidos manter esse, esse cobertor para cobrir um lado do seu, do, da sua hegemonia ele precisa descobrir um outro e, e assim essa, essa, é, essa, esse controle sobre esse patamar esse andar da, da economia mundial ele vai sendo perdido e o mundo multipolar vai, vai ganhando mais e mais possibilidade de acontecer. Né? Então, é, essa é a mudança que, que a gente vai estar tá assistindo pelos próximos anos. É essa mudança que a gente está testemunhando né, no, no jogo macro aqui, e que essa semana fatídica, que vai ficar aí para a história com certeza, é, está... É, está registrando. Né? A gente viu um, um líder da, da Grã-Bretanha, que é um país parlamentarista, perder o seu posto, como ele falou, o melhor emprego do mundo, porque ele começou a perder o apoio, a base de apoio, mas, ao mesmo tempo, o Partido Conservador, que, que vem mantendo essa pol política mais agressiva, de uma, uma Grã-Bretanha mais é, imperial é, no, no, no jogo externe, exterior né, e manter o controle do parlamento, né? controle do, do governo britânico que eles mantêm há, há alguns anos. Então, essa é a, a questão geopolítica que está que em jogo e talvez a, o elo que junta Europa e Estados Unidos numa, numa, numa aliança Norte Atlântica é essa grã-bretanha que está é, como engrenagem perdendo esse lugar e a capacidade de exercer esse papel e e aí e também temos um Japão que que está é, também, cansado de exercer esse papel de, de financiador do, do, do complexo militar dessa, desse sistema, produzindo é, produtos industriais para exportar, para exportar, e meio que é, não tendo uma, uma, uma qualidade de vida próxima, tão próxima da europeia, que tem mais dias de descanso, na semana e tal, a economia japonesa ela é ela, é, ela funciona em, em alta velocidade como nenhuma outra no mundo. Né? Não à toa, o Japão é o país mais complexo, com a economia mais complexa, mas, ao mesmo tempo, é um país que não consegue mais crescer, porque é, ele, ele exporta capitais a um, a um preço é, quase gratuito. Né? O, o Japão empresta dinheiro para os Estados Unidos de graça, e financia os Estados Unidos né, com o excedente que ele produz. Então é como se o Japão não, não pudesse usufruir da riqueza, inteiramente da riqueza que produz, que possui, de, que, é, que ele desenvolve. Né? Ele sempre tem que estar numa corrida eterna produzindo mais tecnologia para produzir dinheiro e para financiar esse, esse, esse lado rico do mundo, em manter o seu poder militar. E também não pode ter né, as forças militares próprias para desenvolver e ter é, controle direto dessa, desse domínio militar, dessas tecnologias, porque isso desagregaria essa, essa, essa aliança, aqui, esse triunvirato dos, dos ricos da América, da Europa e da Ásia. É, é, o Japão com a Coreia do Sul, com o Taiwan, são é, como uma aliança dos, dos ricos da Ásia contra o dragão japonês comunista que, é, que exerce uma influência enorme né, sobre toda a região e sobre todas as, as etnias asiáticas. Né? Então, é, essa, essa situação aqui, ela, a gente... Não, não pode duvidar de nada do que pode acontecer em relação a tudo isso. A gente tem também a Coreia do Sul numa relação completamente difícil com, com a Coreia do Norte, que é um país que também é uma cada vez mais uma um potência militar e, e cada vez mais um, um player geopolítico, é, por causa disso né, e por causa da localização estratégica que tem. Também é um, um país que volta e meia tem atritos com o Japão. Né, a Coreia é acusada de ter feito um ataque a, a, a Sony, e derrubou a rede do PlayStation. E, então, tem, tem uma questão complexa sobre sobre esse jogo de, de poder aqui no, nesse, nesse, nesses vários campos de batalha que a gente olha aqui nesses cenários, e que é, mostram como que esse jogo de poder está sendo disputado em todos os níveis que a gente pode imaginar. E é, a, a, a, a batalha, né, essa... essa é, batalha que acontece nos bastidores e tudo que está acontecendo no mundo aí é um momento crítico aqui de de décadas e décadas de atrito entre essas forças e que a gente está assistindo acontecendo na nossa frente, né? Então, por isso eu tenho gravado esses vídeos e comentado extensivamente aqui sobre é, esses fatos que estão acontecendo. É, e, e as insatisfações aqui que a gente está vendo repercutindo, por exemplo, na Holanda estão acontecendo é, protestos dos, dos agricultores porque o governo está impondo restrições, com é, é, regras ambientais duras demais, e ainda mais num momento que a, a comida está subindo de preço. É, na Argentina a gente tem também uma situação de hiperinflação e, e o governo também vem assistindo protestos relacionados com isso. Então, é como se dos dois lados, seja do... do a Argentina agora é a provável, provável nova a entrar no BRICS, né? E... e então, a gente está vendo dos dois lados, seja na, dentro dos países ricos, na, ali na Holanda, é, agricultores... Na Argentina, agricultores também têm... têm é, feito protestos com uma boa frequência, né? mas é interessante a gente estar assistindo dos dois lados exatamente o mesmo mesmo cenário de insatisfação e governos alinhados a esses polos. Né? A Argentina agora que, que pediu para ser membro dos BRICS é, e a Holanda, é, que é um país é, bastante importante da OTAN, estarem vendo é, insatisfação nas suas camadas populares e, e tensões internas querendo explodir. Né? E, e aí quando eu, eu falo do Japão e da, é, da Grã-Bretanha, por serem países que são centros financeiros, e por que, que eles se tornaram centros financeiros, né? aí eu venho aqui para o Sri Lanka, e eh, essa semana assistiu uma invasão histórica da Casa do Presidente. E é uma coisa que milhões de pessoas invadiram a, a Casa do Presidente. Por que, que isso está acontecendo? Porque nesse cenário, uma ilha como o Sri Lanka, que é populosa, é, quando fica sem recursos, a gente vê um, um, uma coisa como o Haiti acontecendo por lá. né Uma uma rebelião, o um caos social toma conta e, e às vezes o, o controle nunca é restabelecido inteiramente, porque o país fica numa eterna é, crise política e volta e meia um presidente assassinado, algo assim, vai acontecendo. Por que, que isso acontece aqui? É, ou seja, a, a, o Japão, a Inglaterra, é, a Grã-Bretanha, né, eles... Por serem ilhas, eles têm, que, eles têm mesmo que ser mais organizados, né? Por serem é, países populosos, eles precisam ter um, uma ordem interna muito mais severa do que os outros países, porque senão é, o capitão perde o controle do navio e aí o navio é, vai, vai afundar e... E, e, quando, e é por isso que Japão e, e Grã-Bretanha são sociedades né com esse perfil mais poupador e, e adquiriram essa inteligência financeira para serem nações ricas e, e que ajudam a sustentar esse, esse império militar, né? não é à toa. Mas, ao mesmo tempo, essa posição ela ela não é sustentável para sempre. É como você querer ser um... para sempre o... o dono do cinturão, o campeão, e ninguém, nenhum império dura para sempre, nenhum, nenhum campeão é o campeão para sempre, né? Ele vai ser superado por outro, por outro campeão depois. E, e é isso que tem de acontecer aqui com, com esses países ricos de hoje, diante dessa, do surgimento desse player tão temido, e, mas ao mesmo tempo tão aguardado, é, que é a China, e, e o seu poder, né, quando ela entra na economia mundial, ela, ela, o tamanho que ela tem, muda a vida de todo mundo. Né, e muda para bem e para mal. O Brasil também perdeu muitas indústrias para a China, muitos empregos, né, é, e, e o impacto que a China tem no meio ambiente é muito, muito grande, e... E isso faz com que o, o, o mundo mude é, de um jeito é, bastante violento. Né? Então, é bem isso, literalmente, que a gente está assistindo. Quando a gente olha a moeda da China, o Yuan, contra a, a Libra, é, a China tem ganho, o valor de compra, o poder de compra da China tem crescido... É, sem parar e da Libra vem per, perdendo sem parar, embora é, uma Libra ainda vale vários yuans ou Remibis. Né? Então, é, a Libra ainda tem mais poder de compra que, que, a, que, a, que o yuan, mas no longo prazo. A, a Libra está perdendo isso, né? como se ela fosse, se tiver, fosse um país perdendo velocidade na corrida e um outro, a China vindo com mais velocidade na corrida, é, mais vindo mais de trás. E, e essa é, situação aqui provavelmente vai chegar algum momento onde a China vai, vai se tornar agora, em algum momento, o novo centro financeiro mundial, de fato, eu acredito que através de Hong Kong isso deve acabar acontecendo, que é uma forma de dissipar também esse centro financeiro aqui em, em várias outras é, nações ali ao redor, e criar também um ecossistema de negócios trans, puxar esse vetor, né, esse epicentro da economia mundial para o Oriente. E isso faria a vida bem mais difícil aqui na Europa e, e América do Norte, Norte Atlântico, é, embora a Europa tenha uma, uma posição privilegiada aqui de, de, tar, de estar territorialmente conectada com a Ásia, né? e, e aí isso seria muito pior mesmo para os Estados Unidos, que não teria mais como ser mais essa influência, esse, esse líder mundial que foi durante um período. E, e é por isso que é, o que a gente está assistindo está acontecendo aí, por isso que o mundo vem assistindo tantas tribulações, e não é de agora, é, a gente está vendo isso ao longo de praticamente toda essa década, no Brasil a gente viu isso chegar em 2013, e, e meio que para explicar tudo isso, conseguir colocar isso, mostrar em, visualmente em imagens, explicar é, as forças econômicas que estão que aqui e esse poker, né, como que os ativos que cada país consegue reunir nesse lado do jogo geram do outro lado a cotação cambial né, e que tudo gira sempre em torno do dinheiro, né, do valor do dinheiro, na, na, no ecossistema de um, de um país, de uma, de uma economia, de uma nação, é... É para isso tudo que que você pode usar a jogada, né? Você sabendo sobre esses dados que eu trouxe, você tem um pouco mais de informação sobre como como fazer investimentos e e, e administrar a sua empresa. Né? Você pode procurar diversificar seus investimentos aqui na, na camada entendendo esses movimentos na, na camada financeira do mundo. Você pode é, é, tentar trabalhar processos na sua empresa para tentar é, proteger você de, dessas oscilações de custos e tudo mais, você pode também tentar é, dominar novos conhecimentos que, que ajudem a sua empresa ou a su, o seu trabalho, a sua vida a, a se adaptar melhor a essas mudanças. Sua vida familiar, sua vida, seus hábitos, tudo isso precisam meio que acompanhar essas mudanças que estão acontecendo no macro. Né? A gente dança conforme a música mesmo e não tem muita escolha. Né? A gente não, não está no nível desses jogadores globais aqui que conseguem ter uma influência um pouco maior sobre o valor do dinheiro. É, do, do quanto vai comprar, quanto, quanto a gasolina vai comprar com dinheiro, mas é, nem eles também têm tanto poder para dizer isso, na verdade, né? Nem o Putin aqui, que é acusado de ser um dos homens mais ricos do mundo, ou quem sabe o, o homem mais rico do mundo, né? E, mas a verdade é que nem ele pode porque o, o preço das coisas não é uma canetada, não vem de uma caneta, né? e sim de uma estrutura de custos que compõe a contabilidade de uma, de uma empresa qualquer, seja qualquer coisa que ela produza, né? de, de petróleo a um sanduíche. Então, é, é realmente a boa administração, o equilíbrio da administração desses dois lados, da balança, que vão fazer um, um, um país ter uma, uma economia é, saudável, financeiramente é, sustentável e que dão importância estratégica, é, posicionamento estratégico para esse país no, no cenário mundial. Os craques do mundo sempre foram os britânicos nisso, mas agora é, esse cenário em que o comércio mundial poderia acontecer por terra, e, e que mísseis de longo alcance inutilizariam a marinha, o poder da marinha é, invencível britânica de, de dominar os mares é, e, e submarinos e torpedos também, é, entre outras inovações, é, todo esse, esse aparato acabou se tornando obsoleto né, e agora ele é britânica está se, se deparando com essa com essa é, dura realidade esse duro desafio de ter de ter sido o centro do mundo durante um bom tempo e se acostumar com isso e agora se deparar com, com a, a sua obsolescência né a sua a sua a sua posição de, de superada e um novo patamar de poder de consumo, é, preços e tudo que vão ficando cada vez mais é, cruéis para o pro, pro dia a dia do cidadão britânico que já convive com os maiores preços em qualquer coisa, né, principalmente a área imobiliária, porque o país é um paraíso fiscal, então muitos investidores do mundo... É, e, e outros tipos de, de investidores mais obscuros que tentam comprar propriedades lá na Inglaterra e só para fazer lavagem de dinheiro, coisas assim, e aí o, o, o país, o cidadão não consegue ter uma vida é, confortável por causa dessa, dessa macroeconomia que distorce os preços dessa economia. Né? Então, é, essa... É a hora de, de, de pagar esse preço por, por ter tido, durante muitas décadas, uma moeda que comprava qualquer coisa. Né? Podia comprar qualquer coisa no mundo. E agora, é, talvez a moeda que mais rápido está tá perdendo, entre as moedas ricas, é a que mais rápido está perdendo seu poder de compra. Né? tanto para o euro como para o dólar, a gente está vendo a libra é, cada vez mais se aproximando do, do valor deles. E aí, o que, qual será a vantagem de, de, da libra né, quando ela se aproximar do valor do euro? Né? Qual será a vantagem de, de estar fora da zona do euro? É, e, ou do dólar? E se ela chegava a valer menos que o euro, que o dólar? O que, que, que, que te, poderia acontecer Politicamente no Reino Unido. É, são questões que a gente pode estar tá vendo acontecer num futuro não muito distante. Então, é, vamos aguardar aí as notícias dessa próxima semana e deixe seu joinha, seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo. Não, não deixe de assinar a nossa lista de e-mails, nosso canal no Telegram, JogadaNews. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.